Suas reuniões comerciais com o seu time são produtivas? Seu time está muito passivo e eles chegam despreparados para essa reunião e você está precisando puxar demais o time? Fique ligado que eu vou te mostrar como empoderar o seu time e tornar essas reuniões mais produtivas. Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre reuniões e se elas devem ser individuais, ou em grupo, se quem deve conduzir essa reunião é o líder, ou se você deve estimular com que o seu time participe ativamente. Como que deve ser essa dinâmica? E por que, que eu escolhi falar sobre esse tema hoje? Porque é muito comum algumas reuniões se tornarem muito cansativas. E para explicar um pouco isso, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo há alguns anos. Eu fui desenvolver um projeto numa indústria gráfica, e o sócio da empresa, que era o gestor, ele falou, Carlos, você vai me acompanhar na reunião, porque você vai ver que o bicho está pegando e eu preciso fazer com que o time melhore o resultado. E lá fui eu assistir a reunião. E ele chegou na reunião com o seu time de vendedores. Tinha um, um vendedor de uma geração muito mais antiga, que ele tinha perto de 65 anos, e tinha um vendedor novato que estava começando, e aqueles que já tinham tempo de empresa. Ou seja, a gente tinha um vendedor mais imaturo, tinha aquele mais maduro, tinha profissionais que estavam mais motivados, profissionais que estavam ali apenas por estar, e ele começou a reunião. E ele foi, apresentou o resultado que estava difícil e ele disse, o gato subiu no telhado. E aí ele foi, cobrou o time, deu aquele discurso e tudo mais, e acabou a reunião. E foi muito engraçado, porque na reunião teve algumas pessoas que ficaram mexendo no celular, e um dos profissionais grudou nele e falou, chefe, vem cá, vem cá e ficou com ele uma hora conversando e colocou o chefe para trabalhar. Trouxe uma oportunidade de um negócio, disse que está precisando de um desconto e tal, envolveu, vamos numa visita. E esse era um profissional que falava muito, mas produzia pouco. Bom, que conclusão que nós percebemos? O modelo desse diretor, que era o sócio da empresa, tocar a reunião, era um modelo muito superficial. Ele estava usando um dos estilos, que era o estilo é, diretivo, porque ele deu a direção, ele cobrou, só que o que o time estava precisando não era disso. Alguns daqueles profissionais precisavam de um líder mais marca passo, ele precisava tomar algumas ações, outros precisavam de treinamento. Ele deveria fazer uma reunião individual com cada profissional. Por quê? Porque alguns estavam performando, outros não. Aquela reunião era para tratar apenas das diretrizes gerais e trabalhar o individual de cada um. Então, a dica que eu quero dar para você é o seguinte, todo início de mês é importante com que você tenha uma reunião individual com cada profissional, com uma pauta pré-estabelecida. É importante que o profissional de vendas traga os números dele, não você. Quem tem que ser dono dos números é o próprio vendedor, não apenas o gestor. A gente precisa estimular o protagonismo do nosso time. E como que você faz isso? Você pede para que o seu vendedor traga qual foi o resultado do mês passado, se ele atingiu meta, por que, que ele atingiu, se ele não atingiu, aonde que ele falhou, e ele pode apresentar para você os resultados do funil de vendas dele, que é quanto de esforço de contatos ele teve, qual foi a conversão, qual foi o ticket médio, e alguns indicadores relacionados a cada operação, relacionado à positivação de clientes, cobertura de carteira, rentabilidade, meta por linha de produtos, vai depender de cada negócio. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer com que ele te apresente o que, que ele tem de plano e de potencial de negócio para o mês em questão. E aí nessa hora você vai direcionar, você vai apoiar, você vai perceber se precisa tomar alguma ação em cima do resultado de cada profissional. E aí as reuniões, elas não vão ser mais monótonas e nem vão ser sempre as mesmas. Você vai fazer com que cada profissional se empodere daquilo que ele precisa fazer. E aí você vai definir a sua estratégia para alavancar a performance de cada profissional do seu time. É a liderança situacional, a liderança contextual. Com isso, você vai tomar as ações para que o time tenha resultado. E se você está com um time que não está performando, é um tiro no pé pedir para eles apresentarem o resultado geral. Trata individualmente. Por quê? Porque o ritmo de um grupo não se dá pelo mais rápido, se dá pelo mais lento. E se você tem alguém no grupo que está levando o resultado para baixo, você precisa trabalhar ou para mudar esse cenário ou para liberar a energia desse profissional para ele ser feliz em outro lugar. Porque se ele não está performando, não é ruim só para você como líder, é ruim para ele também. E se você é um profissional de vendas, participa de reuniões, sugira com que essas reuniões sejam reuniões... É em que você participe mais. Proponha isso para o seu líder. Se ele está fazendo uma gestão muito superficial, vai lá e convide ele para uma conversa. Só tome cuidado para não ficar delegando para cima as coisas. Né? Se empodere e veja que tipo de apoio você possa ter. Então, a dica que eu dou para você é empodere o seu time, faça com que ele seja dono dos números, tenha uma pauta pré-estabelecida, porque isso vai ajudar você a colocar cadência, ritmo. O que é a cadência? Né? A cadência está muito relacionada ao espaço entre as notas musicais. Isso é o que vai dar ritmo. A parada que você faz com o seu time na virada de ciclo, virada de mês, virada de trimestre é, ou acompanhamento diário, é o que vai dar ritmo. Carlos, mas eu tenho um profissional que já bateu meta o mês passado, esse mês ele aponta para meta, mesmo assim eu tenho que ter essa reunião, talvez essa reunião seja mais rápida. Mas pensa numa coisa, se ele bateu meta o mês passado, bateu meta esse mês, e os negócios que ele fechou tem um ciclo de venda longo, ou seja, ele prospectou há quatro meses e fechou hoje, o que ele vai fazer hoje vai garantir os negócios futuros. Então, para continuar estimulando esse profissional a fazer prospecção, o que, que você faz? Nessa reunião, você convida ele a olhar o próximo trimestre. E aí ele vai perceber, se ele não tiver negócios que garantam o resultado futuro, que ele precisa prospectar cliente. E aí você direciona. Percebe que o exemplo que eu dei, do gato subiu no telhado, não serviu para nada para aquele time. A gente precisa fazer gestão, que tem a ver com negócio, com processo, e liderar, que tem a ver com pessoas, tem a ver com engajamento, tem a ver com desenvolvimento. Aquele líder que eu contei para vocês, ele precisava desligar aquele profissional que era mais velho, porque ele já tava querendo se aposentar, e ele não fazia isso porque era amigo dele, ele atrapalhava na reunião. Enquanto tinha outras pessoas com mais energia, que precisavam ser direcionadas precisavam ser treinadas. Inclusive, uma das recomendações que a gente teve foi estruturar de forma mais profissional essa gestão. Tanto que ele acabou ficando na posição como sócio e contratou um gestor para fazer o que deveria ser feito. Vendedor vende, gestor se preocupa em quem vende, estrutura os processos porque processos mais pessoas alinhadas com o propósito vão gerar resultado. Então, o gestor ele precisa parar de só cobrar resultado, porque resultado é consequência do que o time faz. E se você estimula o seu time a pensar no que eles precisam fazer e serem donos do próprio negócio, da própria carteira, você faz com que eles gerem mais comprometimento. Se isso faz sentido para você, Deixe seu comentário, traga sua pergunta, dê um like e ative o sininho. Se você está chegando agora, ative o sininho para toda semana, às quartas-feiras, receber um conteúdo super relevante. E se você trazer alguma pergunta, pode ser que o próximo vídeo responda a sua dúvida. Um abraço e até lá!